Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? É o seguinte, hoje a gente tem aqui uma notícia legal que eu separei Saiu no dia 8 de setembro, Alan Wake vai, ser, vai receber um remastered E foi anunciado aí nesta data né? Então após ali os rumores, a Remedy, que é a produtora aí, né, a desenvolvedora desse jogo Anunciou essa versão remastered para Alan Wake. Ela vai ser 100% remasterizada e vai ser um remaster lá do, do clássico que a gente jogou no Xbox 360 em 2010, cara. Ele só foi chegar para PC lá em 2012. Esse eu joguei no 360, foi uma excelente jogatina, cara. Alan Wake. Foi muito bom. Talvez, se você jogar ele hoje do jeito que ele tá, talvez te cause um pouco de estranheza, né? Porque é um jogo um pouco mais travado, mas mesmo assim, é uma experiência muito boa. E na época teve muita inovação, né? No sentido de colocar a, a, a lanterna lá para ser um acessório de luta. E aí a gente poder fazer, é, aquele, é, é o protótipo dos jogos da Remedy, né? Então esse aqui é, é o grande passo inicial que a Remedy teve para lançar os jogos dela que a gente conhece hoje. Então aqui a gente tá toda a, a diferenciação que a, a Remedy colocou nos seus jogos nasceu aqui no, no Alan Wake, né? E o Alan Wake, cara, talvez aí ainda seja o melhor jogo que ela já fez, né? Não sei de qual você gosta aí, mas pelo menos no meu ponto de vista, talvez esse aqui seja uh, o melhor. Essa nova edição do Alan Wake vai ser distribuída aí pela Epic Games para Playstation 4, para Playstation 5, né? para o Xbox One, Xbox Series, tanto o S quanto o X e também no PC via Epic Games Store. Né? Ou seja, todo mundo vai poder aproveitar... Esse jogo aí vai trazer a experiência completa do título. Esse remaster aí, ele vai ter gráficos em até 4K, né? No PC para as máquinas que são capazes de processar essa resolução. E lá nos consoles a gente sabe que tem aquele 4K dinâmico. Mas por se tratar de um jogo já antigo, né? Uh, talvez a gente ainda consiga ter um, um 4K bem efetivo lá nos consoles de nova geração. E os consoles de, de, da última geração, né? Com certeza não vão ter essa resolução, porque a gente já tá falando de uma coisa muito extrema, né? A gente é, pode esperar aí uh, novas coisas também, né? De, de, o diretor criativo Sun Lake, uh, a gente, ele falou que pode ter novo, novas coisas aparecendo aí também, junto desse remaster, não vai ser só um remasterzão cru, né? A gente vai ter. Vai ter uma coisa, alguma coisinha a mais. O que é bem plausível, né, cara? Dá pra gente explorar bem essa história do Alan Wake. Que ela já é, é muito boa. Uh, o San Lake, então, ele publicou uma carta aberta no The Sudden Stop, que é uma comunidade online feita por fãs que cobrem o universo de Alan Wake e outros projetos da Remedy desde essa época de 2012, quando ele foi lançado. Para PC, eu gosto muito do que a Remedy faz, né? Não é que eu goste dos jogos dela, mas eu gosto muito do que ela faz, que é trazer coisas ah, novas aí, né? Sair um pouquinho da caixinha. É, isso é bom, cara. Isso é, é. As empresas deveriam fazer mais isso para que a gente tivesse uma variedade maior de jogos que a gente nota na comunidade de games, no, na indústria de games hoje, é que os jogos estão cada vez mais genéricos, né, eles são iguais, idênticos, são mais do mesmo e, e não há uma, um, nenhum tipo de inovação, nenhum tipo de variedade, nenhum tipo de é, diferenciação entre os jogos, parece que você tá jogando o mesmo jogo com skin diferente, né. E a Remedy faz um, faz um serviço legal nesse sentido, de trazer novas mecânicas, uh, novos estilos de jogos, é, coisas diferentes, né? Trazer coisas diferentes é muito legal. Esse uh, Alan Wake Remastered vai ser lançado no outono, né? Ou seja, a gente tá falando ali meados de dezembro. A gente não sabe exatamente a data, mas a gente tá falando aí no um dezembro, né? Onde vai ter os holidays lá no, nos Estados Unidos, provavelmente a gente tem... Ah, aí ele aparecendo próximo aos holidays, que é a época que o pessoal mais gasta mesmo, então eles vão aproveitar esse momento então tá aí né galera, uma notícia boa, uma notícia que é agradável né, pra gente uma coisa legal que vai aparecer aí, se você jogou lá no 360 como eu, é, você vai poder rejogar esse jogo que é interessante, Nossa, já faz muito tempo que eu não jogo cara, muito tempo mesmo, e aí... Quem não teve a oportunidade de jogar o Alan Wake naquela época, e talvez hoje sentisse uma estranheza ao jogar, vai ter a oportunidade também de experimentar mais esse jogo aqui da Remedy, que talvez você não tenha visto, né? Passou batido, alguma coisa, se bem que eu acho muito difícil passar batido, porque quem tinha 360 na época, sempre recomendava esse jogo, porque ele realmente foi um jogo muito, à frente do seu tempo, um jogo muito bom, né? para aquele momento lá, mas naquela época, cara, é, aqui eu tô tirando o saudosismo, tá, eu tô, tô retirando todo o saudosismo que eu tenho para com essa época, para com esse console e falando que realmente os jogos que eram lançados eram melhores, né, hoje a gente teve uma piora na qualidade, é, tinha muita porcaria sim, eu sei, mas... Muito é, a proporção era diferente. A gente tinha mais jogos bons do que porcaria lançando. Hoje é o contrário, hoje a gente tem mais porcaria do que jogos bons lançando. Então fica aí. Eu vou jogar esse jogo. Se você vai jogar, manda aí nos comentários. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tem que dar uma olhadinha também é, no preço dele, né? O preço muito alto. Se bem que se falando de Xbox, a gente tem aí a, o Game Pass. Então provavelmente ele já deve sair para Game Pass também, né? Fica mais interessante para quem está lá no Xbox, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até mais.